Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz esteja com todos vocês. Como foi dito nas narrações das orações dos Salmos, nós começamos as narrações das orações do capítulo 1 ao 150. E assim, foi feito, e agradecemos a todos aqueles, e aquelas que nos ajudaram a finalizar os 150 capítulos nessa jornada. Vocês contribuiu muito, deixando seus comentários, e compartilhando, em pró de outras pessoas, e que Deus nosso Senhor, ampare todos vocês, amém. E agora meus irmãos, daremos inícios no livro de Timóteo. Significado de Timóteo capítulo 1, Estudos e comentários bíblicos. Em Timóteo capítulo 1. Paulo alerta quanto aos ensinamentos falsos. Ele dá glória ao Senhor Jesus Cristo que o tratou com grande misericórdia e o salvou. Paulo refere-se a si mesmo como sendo abre aspas, o principal, fecha aspas pecador, em Timóteo capítulo 1, versículo 15, ou seja, o pior dos pecadores, ao falar de seu combate ao cristianismo antes de converter-se.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 o que diz em Timóteo 1? Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. E sendo assim, seguimos para leituras. Timóteo capítulo 1 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. 2. A Timóteo meu verdadeiro filho na fé e graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. 3. Como te roguei?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 e de uma fé não fingida 6 do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas 7 querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam 8 sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente 9 sabendo isto que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. 10. Para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, e para o que for contrário à sã doutrina. 11 conforme o Evangelho da glória de Deus bem-aventurado, que me foi confiado. 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. 13. A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. 14. E a graça de Nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. 15. Esta é uma palavra fiel, e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. 17. Ora, ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que... Segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. 19. Conservando a fé, e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. 20. E entre esses foram Emeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Assim, fechamos as leituras, e Significado de Timóteo Capítulo 1 Estudos e comentários bíblicos. Se vocês gostaram, deixe seus likes, se inscreva no canal, e não deixem de comentar aqui. Abraços a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.